Eles conseguiram. Ainda estamos aqui. Isso é ótimo, mas o ponto zero está em posto. Você precisa entrar. <risos> Fala sério. Só faltava mais um momento meu dentro do loop. Não. A última coisa que faltava era alguém escapando do loop. Você precisa entrar para consertar isso. Entendido, senhora. Pode deixar comigo. E não chame a atenção do set. Jones, você vai está. Legal. Só preciso estabilizar o ponto zero e selar a ponte de novo. Isso sem deixar ninguém escapar. Facinho, <risos> viu? Ok. Localizando os melhores caçadores de todas as realidades. Isso tem que dar certo.